Eu quero fazer uma loucura aqui, mano. Tu, tu aceita de novo? A loucura. É, eu quero pegar um pick flex aqui, velho. Com Diana, com Diana. Sabe o pink? ou o é óbvio Iaço de Ana é bom, cara? Eu jogo de aço. Mas é pra deixar flex Porque se tiver um matchup ruim, tu pode lançar pro bot mas ou contra quem você joga aí de aço? Ah, o Tinozo gostou, mano, eu vou pegar Iaço, foi pode mal. Pode ser, pode ser Quanto faz, tudo Trash e aço é suave? É suave, é suave Não é a melhor coisa, mas é suave Nico Kalista contra Trash os caras da LCK usam essa porra, hein? Pô, assim, ó, deixa assim, ó. se tiver um matchup boa no mid, eles é que dentro vai com o Yasu, tá ligado? É, aqui vocês têm que decidir se o Yasu vai é bot ou não, porque os caras já mostrou uma chance aí, pô. Kiana. Kiana? Né? Kiana? Kiana? Malfight mid, foda-se. Malfight mid? Malfight mid? Pô, não é nem troll, velho. Malfight mid. É quente, tá? É quente, tá? Elas tá banido? Kled? Kled mid? Kled mid é bala! Pô, ah. caralho, Kled, Kled é potente, hein? Kled mano? mid, Kled mid é bala também. Kled mid, Kled mid. Não dá pra fazer nada, mid. Vou dar BTP mid, vou dar BTP mid. Tem um, ó, pezinho. Tá? Bp eu não vou nela aqui, ó. Ah, ah, tá okay. A, New, a, New a New tá, tá subindo, a gente tá subindo. A New a New tá tá subindo. subindo guys. Pode isso aqui. Isso ah, é tá rápido. Tá tá Eles subindo, tá? Oh, não, tá não, eu eu lutar. Consegue terminar? qualquer que é? Não, eu tô indo aí, eu tô indo aí. nele, nele, eu tenho ult. a gente vira aqui mesmo. Eles estão vindo. Pode oh, Diana, vira comigo, vira comigo aqui, ó, vira comigo ah, aqui Ó, ó. ó. tá voltou Ó, tá sem flash, flecha, ó, tá sem a flecha Bora, tá, nice. calista. Ajuda aqui, ajuda aqui, ó. os dois, olha os dois Eu tô meio cagado Vole, voole, voole, voole Vole, voole, voole Matou? A Cris não cri cri flechou, né? Flechou, flechou, flechou, flechou Boa. Você vem, ajuda aí ou continua? Não, não, não, não, pode voltar, pode voltar abaixo Aonde que tu tô, velho? é, Calista. o com na calixa, mano, foi mal. Ah, ah pode ser aí. Eu tô mecha, eu tô mecha, eu tô mecha, eu tô mecha. que tá aqui, ó. Olha, eu cheguei. Nossa, ele tomou outro hit. Ah? Né? Só você, só você. Ah, sim, sim, sim Tá, tem tenho BTP, tá? Peguei meu drenário já, velho. Tá. Olha, que safado. Só espera, Ele arma aqui, toma cuidado. Mid ah, tá bem miado. Mostra não, vou mostrar, não vou mostrar não. Mid bem ah, miado. Vai ah, aqui, aqui. Ah, é com a Nico, tá? Vai é com a Nico. Mid tá muito low, mid tá muito low. Se eu soltasse ela, tô aqui, essa. aqui ela tá muito ferrada. Dá pra soltar, dá pra soltar, dá tá pra soltar. É. Pra soltar. acho que é Nico. E vamos soltar a rota no o mid, ó, como tá a situação. Oh, aqui. Vamos levar, é a a mid, mid. Vamos é. levar é. mid, vamos levar é. a mid, tá? Ok, ok, é. tá ok. Nico, tá é. é. Nico tá aqui, Nico tá aqui, cuidado, Diana, eu saio, velho. Sai por baixo, tá, guys? Mas ele tem pressão em mim, ele chega e não viu antes. Tá, tá. Tô descendo, tô descendo o bot, tô descendo o bot. posso ir. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Será que eu pego, será que não pego? Cara bom eu aí. Eu dou o templete na camisa. Tá? Foda-se. Eu tô pra ti, pode, só. Eu saio, sai. saio. Sai. Que não pode estar vindo, tá? Que pode estar vindo. Eu saio aqui, eu saio aqui. Não vou, não vou, não vou. Vai! Eu podia ter matado, eu podia ter matado. Fudendo bot, eu... eu ah, tô eu... de banho, tô de banho. Pode, cobra aqui pode, aqui. Eu tô, sem ult, eu tô sem ult, tô sem ult, tô sem ult, tô sem ult, mas tô aí. sem ult, a é Nico, sem, é Nico. Eu vou, hein, eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou. Dá eu vou. TP. É, é, é, pode ir, pode ir, não, nossa, ulti, nossa tá aqui, nossa, tá aqui. Ó, lá, pega uma lanterna. Ah, pra... não, gera, gera, gera, tá muito. Traqueado. Cara... Ah, é, o wave é é, o wave tá tá okay. é aqui, Mitch. Peguei ela, consegui ela? Se fadão, vende aqui, hein. Eu te dive, eu te dive. Ó, marque ela, peguei, vem, vem. Tô indo, tô indo, nisso, tá indo, nisso. Calista, calista! flechou. a lista! Fechou! Cai em cima! Peguei montaria! Uh, eu indo, calista, eu vou caindo, te levanta, levanta! Não tem, não tem não tem! tem não flash, não é. flash calista, tem flash calista! Olha o Daninho que é ele dá! Boa! Tá maluco, o time dift, rapaziada! Vai querer lutar, Drake? É isso? Eu tenho TP aí, pô! Tá, tá! Ih, vão querer me dar evabote! Tem TP, tem TP? Tenho, tenho, tenho! Tem, tem. É a Nico aí, pô! Buguei full Ah, eu achei que era um o vôlei essa porra! Também! Mano, eu TP ali atrás, ó! Eu tô indo, hein! Mano, olhando, compra gente. tempo, compra tempo é, é só, tempo. compra tempo. Eu só. e o Jin tá flank, mano. Se não morrer, é GG. Assim, é, assim. É, não, só... não. não morreu é GG. Não me ajuda aqui, é me ajuda é aqui. É tô olhando, ó, oh, ó, oh, os dois, ó, os dois. É é GG, não já. consegui, me levantou. Ó, ah, a. Ah, Kena, Kena, Tá. Cara, bom, flechou. Então vai, flecha esse. Tá morta a Kena, não? É. Tá. Tá, tá, tá. Pera não, esse mano. Esse aqui, esse aqui, ó. Hum, ele vai dar B na bush, velho. Ele vai te matar, esse cara. Ele vai se matar. <risos> Vamos ver se eu pego... Não deu B na bush, que falha ah, grave. Oh, brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele. Ah, só na puxadinha oh, tá aqui, velho. vem. Nossa. Só Nossa. na puxadinha, dá uma puxadinha nele, só pra ele ficar ligado. Ah, toma só uma é, só? então toma outra aqui. Vem pra cá, vai pra lá. Vem, vem, cachorrinho. Oh, Ai, que isso, que é isso? Oh, para ele, para ele, porra. É Tô tentando, é caralho. Ah, que mano, ó que... o cara. Isso é muito atraso. Porra, brincaram e morreram. <risos> aí é foda, pô. Mano, O, o cara pediu o fight e matou, filho. Não, não, não, não, não dá se briga com a comida, rapaziada. Isso daí dá bando em house não, velho. Cara sujo, mano. Vamos juntar uma vez aí, apertar aí com o Kled, dar o combo aí que é, ele só eu mata vou, todo eu mundo. vou puxar isso daqui da base, tô com muito gold. Eu e o Tim tamo com é, dois ai. itens, pai cadastro. Tô com ninguém três, de... Tô com três cards de gold. <risos> que isso, pô. E Kled Fidado não morre, mano. É cheatado. Não, nós só tá aí a fonte, Os caras full AD ainda, velho. Ô, esse mid, hein? Pra ultar se os caras fazer gracinha. Tô aqui, tô aqui, aqui. Esse mid é um, Mid também é o penzão, parado. Ó, tem frente, ó. Gente junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta. Junta aqui, junta aqui. Os caras vão puxar pra. Eu vou ter ult aí, eu vou ter ult aí, tô indo, tô. brotando. Voltei, voltei. Vamos, vamo, vamo, Tô brotando, tô brotando. Tá porra, moleque. Pega esse também, foda-se. Pega, pega, bulas. Barão, barão? Barão, barão, barão, barão Ô Gil, fala da Cal, fala cara. da Cal é, Tem que fazer mais um, tem que fazer mais um pra, pra Cal valer Fala da Cal aí Ô, oh, eu dar um combo de novo aí, na moral? Só juntar aí, né, dá o combo Vamos, 40 pra minha ult, vou matar Calista aqui Ah oh, mano Vamo, vamo pro seu ult Vamo, Ai Ó, ninguém passa aqui não, hein Mata que assalado Velho tá porra, família. Então, não tem não, tem. Ah, ah, porra, eu mid ali, hein. Oh. Flash daqui, né? Oh, tô aqui porra, ali. Ah, aquele, logo, ó, aqui nessa linha. É aquele gordolo. Eu vou, eu vou. Vê se ele sai, é, ele, tá? eu te... eu não sai. Não tem mano, não tem mano. Saiu. Ih, é dive nesse cara, hein. Tem lanterna, hein. É dive em quem broncar. pegar, hein. Pode... Né? Eita porra. Tô não tancando, tô, tô, tancando, nenhum, tancando, tô tancando, cara. tancando, Tá, vou pegar a lanterna aí, ué. Fudeu, eu fudeu. pegar não, mano? Time! Bora, família! Quem que tá tanqueando isso? Você eu viu, tanquei mas... pra sempre. Morri, só ah. que eu morri. Ô, oh, vamos juntar em cinco uma vez, aí, Prontar e a gente divear. Mano, que coisa predict antes que eu botou <risos> no vídeo, tá ligado? Não teve umzinho ainda esse jogo? Não, pô, é não deu, né? jogando mais um macro que nós, filho. Vai ter três ali. Vamos juntar bot e vai? em cinco? Bora aí, bora. bora é para para é, útil, para para para é Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. bora. bora, bora. Eu, eu vou. Mid bot, mid bot. A gente vai divear bot aqui, ó. T3. Dive T3, três, não? Tá, tá. Que porra é, é essa? Vira neles, vira neles, vira neles. Não, aí, porra. Nossa, velho. Eu tanco, eu tanco muito aqui. Eu tanco pra sempre. Ah, os caras não deixaram de fazer a play de século, pô. Estragaram o rolê, velho. Não conheço da GG não, mano. Ontem tá fazendo essa play. Capaz dos caras da FF, sim. Pô, se os caras tão jogando até agora, acho que eles podem pode virar, não. Eu tão gostando de apanhar. Olha oh, essa Vínia aqui, aqui Ana, olha essa aqui, Ana. Olha essa aqui, Ana. Olha lá, olha essa play, olha a play. Olha, olha pra vai, trás. Ai, man. mano. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Sai, sai, sai, sai. Ó, a gente vira isso aqui daqui a pouco, tá? 10 sec no R. Vai, vai, vai, é o Win, é só brincadeirinha aqui. Se quiser jogar aí no kite, velho, só até eu chegar, tá bom. Eu ganho muito tempo aqui, cadê meu time? Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu pego o carrinho aqui, eu pego o carrinho aqui. Levantou, levantou, levantou. Aí, Mano, vai. Mano, vou assim, não consigo voltar, velho. Então toma, volta aí no meu quê? Olha o vôlei perdido. Caralho, o vôlei é muito roubado, olha isso. Meu caralho, olha o caralho. Corre, é cara. Muito roubado, pô. Olha ele. Tá maluco. Tem o T8, tem o T8. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Não, vamo. não. Na fonte, na fonte. <risos> Cara, eu peguei a sustenta, velho. Mano do céu, velho. Que isso? Outdraft. Cara, parou. Põe o Franco aqui, ó. O Franco, o tô, contigo, tô contigo, tô contigo, aqui, tô, tô aqui, tô aqui. Eu tenho até atrás, tá? Dei o TP atrás. Nossa, errei tem meu. Nossa, pode ir, pode Meu Deus. Que hora, que jeito que nós vai. Errei tudo. Para não, para não. Meu Deus. Moleque, tá. Aqui ó! Hum. Peguei, peguei, peguei, peguei. Ai, ai, ai, ai! ai. Caliza, Relaxa, eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Uta, uta, uta! Vem pra cá, vem pra cá. Oh, oh, só brinca, só brinca com deixa ele ah. achar que vai matar ele. Ai, perdeu o highlight, hein? Perdi, mano, agora é da hora, mano. É dive, é dive, vem junto, junto. Vamos matar o Boliba ali ó. Vem, vem, vem, Voltar, voltar, volta. volta, volta. Um Utei. <risos> Pode Speed? cadê o speed? Aí, aí, tá aí, tá, tá, aí, tá chegando. chegando, vai. <risos> Ai, o Kled é muito bom. Não, para aqui, o aqui. Os caras vão banir o Kled no Cebeló agora, véi. Eu já sou fã de dar B aqui, só de meme, né, véi. Não, mata os caras. Ô, aqui. Beck, Beckner, Não sei que, oh, que na LCC, já jogaram essa porra no mid aí, véi. Já. Doem B que eu diga. Ó, o cara é bom O cara de Riven tá meta no Cebeló, véi. Dá pra lançar, dá pra lançar. Não, tá louco, esse boneco é podre, pô. Vai, Ué, pode ser podre. Mano, na moral, isso? Não, não é. Na moral, é. se tiver. Se não é ruim, mano. Se eu tivesse uns batidos, se um tiver. Ô, eu... oh, Slizy, se tivesse uns um 7 ban no tops, pra dar pra lançar Riven, né? velho. Se banir 7, Volibir, Renekton, Irelia. Aí dá pra jogar de Riven. Não, Irelia pra ganhar no dedo, mas o resto aí pra banir tudo.